Fala pessoal, vamos dar uma olhada aqui então no Bitcoin, o que aconteceu ontem, né? teve uma armadilha interessante, eu acabei levando um pequeno stop aí, mas vou mostrar para vocês aqui o que, que me salvou de não ter tomado um prejuízo maior aí, tá? vou comentar para vocês aqui algo que vocês têm que ficar de olho, né? vocês estão com certeza acompanhando aí esses níveis de liquidação, né? esses pontos aqui que o mercado está buscando liquidez, né? a gente teve bastante liquidação aqui, nessa faixa dos, dos 22.400, eu vou comentar para vocês aqui no vídeo de hoje, e também vou comentar sobre essa ferramenta aqui da, da Highblock, que eu acho extremamente interessante, pessoal, tá? que me ajudou muito aqui, inclusive, aqui no, no, na, aqui no loopback de 7 dias, mostrando apontando que tinha bastante liquidez aqui, o Bitcoin. Então eu vou comentar para você sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje. Então vamos dar uma olhada. Não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar. Se você está acompanhando o canal aqui há mais tempo e gosta dos conteúdos, participe também do grupo Telegram e do canal de alertas que eu sempre vou colocar para vocês aqui o que eu puder, tá? Uh, tá de olho aqui sempre no mercado. Vou mostrar para vocês no um canal de alertas, tá, galera? Então o que aconteceu aqui ontem? O Bitcoin, ele rompeu essa região, que é uma região de suporte, vou até puxar o gráfico de uma e ficar um pouco mais claro a gente aqui, né? A gente tinha uma, uma zona de suporte importante aqui, né, galera? E o Bitcoin rompeu para baixo, né, nessa região aqui. E eu comentei para vocês que eu ficaria interessado aqui, tô interessado em shortar o Bitcoin a partir da região aqui dos 22.700, tá? Então, o que, que eu fiz aqui, né, galera? Eu Ontem, né, o que eu gosto de fazer geralmente com o Bitcoin, quando eu operando aqui, é realmente um, esperar uma confirmação, né? O que a gente precisa fazer para poder realmente avaliar se isso aqui vai virar uma, se suporte vai virar uma resistência, é esperar de fato uma confirmação aqui, né? Então quem acompanha meus vídeos aí sabe disso. Eu, eu gosto de operar assim. Infelizmente, né, ontem, né, o horário que o Bitcoin tava nessa região era à noite. Eu fui para um, né, sair com os amigos, enfim, né, galera. Pessoal, tem que ter uma vida, né, e enfim, acabei deixando aqui uma ordem de short nessa região aqui, tá. Mas o que, que me ajudou a, a não tomar um stop tão grande aqui, acabei estopando em né, cima desse stop aqui, tá, pessoal, infelizmente. Mas o que, que me ajudou aqui a não ter, né, não entrar tão pesado aqui nesse short, né, é, tinha alguns riscos aqui, né. O primeiro deles aqui é a gente viu. Inclusive, essa primeira ferramenta que eu já comentei para vocês, que vocês têm que ficar de olho, tá? Infelizmente, ela não tá atualizando na live do canal como eu gostaria, tá? É... Então, vocês... eu aconselho fortemente vocês pegarem essa ferramenta aqui, pessoal, tá? Divide aí com mais dois, três amigos, eu acho que compensa bastante. <risos> Ó, tinha esses pools de criação aqui da BitMEX nessas, nessas faixas aqui, tá? Então, eu tava interessado em shortar aqui nesse primeiro pool aqui, ó. Então, a gente viu que abriu, abriu essas, essas, esses pools nessa região aqui. Deixa eu mostrar para vocês exatamente o que foi. Aqui nessa faixa, agora já pagou, tá? Mas tá aqui na faixa dos 22.780 dólares, né? Ah, então, tinha esse pool de liquidação da, da Bitmax aqui e formou um outro acima também, né? Ah, a gente teve teve aqui, galera, ó, nessa região dos 22.400 mais de 10, quase 10 milhões. Aqui foi. Na, consolidado aqui para mim, foi cerca de quase 9 milhões de dólares. Mas teve muita venda a mercado aqui, ó, 340 milhões de dólares aqui nessa região. Né, com bastante suporte entrando também aqui nessa faixa dos 22.200. Tá? Esse aqui é o primeiro sinal de alerta para quem está ficando. Quem quer shortar nessa região? Tem que tomar cuidado, porque quando o mercado busca liquidez, a tendência é ele buscar liquidez no outro lado. Tá? Então, esse é o ponto de alerta aqui, que me deixou já um pouco. Né, é com o um pé atrás para buscar esse short aí, né? E também, galera, além desses pools de liquidação que comentei para vocês, que formou uh, algo que é interessante essa ferramenta da Block que é, eles criaram um novo, né? O Hitmap, que eu, inclusive, fiz uma aula aqui nesse treinamento gratuito que tá aqui no meu site, tá? Então, vai aqui na descrição do vídeo. Eu na minha página barra treinamentos tem um treinamento gratuito sobre essas ferramentas aqui. Então aqui, ó, essa aqui é o heat map, né, de push de liquidação aqui, níveis de liquidação da Binance, tá? Então aqui tem, por exemplo, 12 horas, tem o de 7 dias, né, aqui o 7 dias, depois também tem o de 1 mês, né? A gente pode também olhar aqui o de três meses, seis meses, né? E depois também tem, inclusive, até de um ano, tá? A gente pode dar uma olhada aqui. Obviamente, essa ferramenta aqui ela é muito nova, tá? Então, eu não vou considerar muito de um ano, não. Eu tô considerando aqui os seis meses. Pode ser que esteja aqui ok. Tá fazendo sentido para mim. Tá? E os demais. Então, aqui no de sete dias, vou mostrar para vocês aqui que eu tava de olho ontem. Que a gente tinha nessa região, nessa região aqui dos 22.500 aqui, ó. Vamos puxar aqui, ó dar um zoom nessa faixa aqui agora, vamos entrar aqui para dar uma olhada. Olha só pessoal, tinha uma grande zona aqui de liquidez aqui para o Bitcoin nessa região. Tá? Então fez bastante sentido, porque quando a gente foi buscar essa, essa região aqui, né, a, nesses pools aqui, a gente teve bastante liquidação e bastante venda mercado. Né? Então esse é o ponto que eu estava de olho ontem que a gente pegou essa, essa região tá? de bastante liquidez, Uh, e não tinha tanto mais abaixo assim, né? Esse é o ponto importante a gente acabou liquidando short, uh, liquidando ele estopando muita gente nessa faixa aqui também, né? Então, uh, por isso pessoal, acabei não entrando, não posicionando o short ali tanto tanto um, né, tão pesado quanto eu gostaria. Né, e também, como eu não pude acompanhar essa confirmação do, do Bitcoin, infelizmente, né, é, acabei deixando essa ordem ali aberta e fui estopado. Tá? Então, o que eu aconselho vocês também é ficarem de olho nessa, nessas, nessa, nessas ferramentas aqui. Eu sei que é um investimento um pouquinho pesado para quem está operando sozinho ali, mas, caras tem o grupo Telegram aqui abaixo. É, procurem aí uh, dois outros três dois traders ali que vocês conhecem estão acompanhando mais tempo pô vamos dividir essa ferramenta aqui tá eu não tô fazendo isso aqui para vender a ferramenta pessoal eu não ganho praticamente nada aqui tá realmente eu tô dizendo para vocês que tá me ajudando bastante a, a a poder ver aqui né o risco de entrar na operação de long e short né então isso que é interessante vocês acompanharem tá o de sete dias é bem interessante aqui vocês fiquem de olho tá vou te tirar esse zoom de novo aqui para a gente poder dar uma olhada onde é estão aqui as, as regiões Aqui no 7 dias aqui agora, fiquem de olho aqui na região dos 23.700, tá? Tem uma região aqui bem forte, uh, liquidez nessa região aqui. O Bitcoin pode ser traído aqui ainda, antes de continuar essa queda ali, dá uma escada aqui em cima sim, tá pessoal? Então fiquem de olho, então quem quer shortar, tem que botar um stop aqui acima da região dos 23.900, 23 tá? Porque aqui o preço pode vir aqui, stop, vir aqui buscar né estopar e liquidar essa galera antes de continuar uma possível queda aí tá inclusive aqui no VPVR, se a gente dá uma olhada a gente pode dar uma olhada aqui que a gente tem aqui ó também bastante resistência nessa região e muita gente vai botar stop aqui também tá pessoal então coloca o stop de vocês acima aí tá quem quiser shortar eu acho que a, a gente tá é, vai ser um pouquinho difícil o Bitcoin pessoal tá eu tô aqui, aqui né de novo bearish infelizmente aí tá é, devido às notícias que saíram ontem aí, né é, é, do, um, recentemente aí em relação ao mercado de trabalho dos Estados Unidos que está aquecido tá isso também dá aí uh, deixa o Fed interessado aí né eles vão poder uh, aumentar a taxa de juros aí mais sem impactar muito as pessoas a princípio isso aí por isso é motivo também da né, SP500 estar tá corrigindo aí vou comentar para vocês um pouco mais sobre isso tá então estava interessado em shortar pelo do fato de é, a SP500 já estar tá numa, numa uma região de existência, né? E a gente perdendo suporte que eu tava interessante, ah, interessado em shortar, mas infelizmente a gente fez essa armadilha aqui, né? Ah, e agora vamos ter que acompanhar aqui de novo, tá, pessoal? Então eu vou atualizando vocês a medida do possível, tá? A gente não perdeu aqui ainda esse canal de baixa, tá? Então fiquem de olho. É para mim aqui se o Bitcoin conseguir romper essa região aqui dos 23.800 aqui para cima e manter o suporte, pessoal, tome cuidado. A gente pode sim buscar aqui, vou voltar a testar a região dos 25, tá? então tem que tomar cuidado aqui para mim, essa região dos e 23.800, 900, tem que quem quem tiver tá shortado tem que botar o stop ali um pouquinho mais acima, tá bom? Mas a, a minha expectativa aqui pro Bitcoin é continuar essa tendência de baixa aqui, pessoal, tá? E lembrando que a gente tá nesse canal de baixa aqui também. Vamos botar quatro horas aqui para dar uma olhada. A gente tá dentro desse canalzinho de baixa, vocês já sabem, né, o que pode acontecer aqui, tá? A tendência a principal de baixa, a gente não tem ainda né, demonstração de força clara aí, tá? Pro Bitcoin. Então para mim, só se o Bitcoin realmente conseguir ficar acima da região dos 23 mil aqui, 900, diria aqui que a gente vai realmente ter uma chance de poder buscar aqui a região dos 25 aqui. Por enquanto a gente está na maior zona perigosa aqui agora, tá? Poderia até inclusive formar aqui um ombro, cabeça ombro, mas não tô muito... eu acho que tá um pouquinho a é, defesa tem um volumezinho interessante aqui também. Mas fiquem de olho aqui também, né? A gente pode ter esse, essa formação desse ombro, cabeça e ombro, né? Aqui, ó. Vou desenhar. Seria mais ou menos isso aqui, ó, né? Vou poderia formar, mas enfim, não. Não tô botando tanta fé aí, mas é bom, bom ficar de olho, porque se a gente romper essa região aqui, ó, dos, dos 20, 20, 20, 23.600, né? Se o Bitcoin vir aqui, né? montar um suporte ali, a gente pode buscar né? Essas, essa faixa de preço aqui, ó, né? Então, o Bitcoin vou voltar a testar aqui os 25 mil dólares para cima, que tem liquidez sim aí acima, né? Aqui, se vocês olharem, ó, aqui no. Mais, mais aqui, a de um mês, a gente pode ver que tem liquidez aqui na região dos 25 mil dólares, tá? Então tem bastante ponto de liquidação aqui nessa região, o Bitcoin pode vir buscar, tá bom? Eu tô achando, eu tô achando a minha opinião. Né, que vai ser um pouquinho difícil. A gente tem bastante liquidez aqui abaixo, pessoal, na região dos 20, dos 18 mil dólares aqui, tá? Para baixo, né? Aqui tô no gráfico de 13, no, no loopback de, de um mês, tá? E se olhar aqui no 3 meses aqui, a gente pode dar uma olhada, ó, tem muito, muita liquidez aqui abaixo. Até a região dos 16 mil e 400, tá bom? Mas existe a possibilidade sim do Bitcoin vir testar aqui a região dos 25 ainda, tá? 25 mil. Até aqui, eu vou dar um zoom nessa região, vou dar um zoom aqui pra gente poder dar uma olhada. Então... Olha só, então aqui a região dos 25 mil dólares, bastante né, puls aqui, zona de liquidação nessa região. Depois a gente tem aqui a região dos 8.600 para baixo, tá? Então, obviamente, para mim, pessoal, se o Bitcoin perder tá, esse canal aqui, ó, né, eu acredito que se o Bitcoin perder esse canal, essa zona aqui dos 21.700 aqui, eu acho que a chance é bem grande aí do Bitcoin vir testar de novo esse fundo aqui nos. 18 mil, 17 mil aqui, tá? 17.500, tá bom? E daí a gente vai ver mais adiante, tá? vou comentando pra vocês aqui sobre isso. Mas tem que tomar cuidado, tá? Nesses pontos aqui. Então, por isso, pessoal, recomendo fortemente vocês assinem essa ferramenta aqui, tá? De novo, não tô fazendo isso aqui pra ganhar dinheiro, tá? Eu realmente quero ajudar vocês aqui. Tá me ajudando muito porque senão o stop ia ser bem dolorido, com certeza, tá? Mas, obviamente, eu vou shortar mais pesado se, se a gente tem uma confirmação, né? E aqui nos 6 meses a gente pode dar uma olhada aqui, né? Vocês podem dar uma olhada aqui também, bem, algo bem parecido aqui nos 6 meses, tá? Olha só, que a gente tem aqui na região dos 6 meses e a região dos 25.200, tem muito, tem muito pontos que níveis de liquidação, e depois para baixo aqui na região dos 8.000, para baixo a gente tem uh, bastante aqui pontos de liquidação, tá? Eu tenho uma aula aqui bem simplificada sobre isso aqui na, no treinamento ali do High Block Capital, Eu aconselho vocês a darem uma olhada, tá galera? É, então assim... Vamos falar aqui da SP500 rapidamente, que está aqui agora corrigindo. Né? A gente está formando um padrão aqui, já está começando a demonstrar fraqueza, a gente está numa região de resistência, conforme eu já vim falando para vocês aqui sobre isso. Esse é o motivo também que eu estava interessado em buscar é, né, operação de short para o Bitcoin. Tá? E o motivo aqui, pessoal, né, a gente viu também com essa notícia do mercado de trabalho, que, que deixa aí o Fed ali com... Né, a vontade para aumentar a taxa de juros mais se achar necessário. Tá? E também a gente viu aí o index do dólar. Né, aqui, um puxar o index do dólar que deu essa. Fez essa armadilhazinha também aqui, ó, fez que ia corrigir, já voltou subindo com tudo. Tá? Isso aqui gerou um problema aí, né, junto. Tá? Então o index do dólar está rompendo, rompendo aqui essa LTB né, para cima, fazendo esse, querendo fazer esse pivôzinho de alta aqui. Então tem que ficar de olho aqui agora. Se a gente começar a pegar o embalo aqui, pessoal, não vai ter jeito para SP500. E para a Nasdaq também, que é bom ficar de olho. Eu vou dar uma olhadinha na Nasdaq também aqui, como é que ficou a situação. É, também começou a dar uma corrigida aqui, o gráfico de uma hora. É, então, fiquem de olho aí, tá a gente está em regiões de resistência, a Nasdaq aqui, acabou até pegando mais embalo que, que a SP, tá? mas essa zona aqui com certeza é uma zona de bastante resistência, a gente tem suportes aqui, ó nessa, nessa região tem outros... Uh, antigos suportes que vão virar resistência para Nasdaq também tá então vou puxar o gráfico de quatro horas aqui dá uma olhada aqui ó região região de quando a gente tem muito suporte pessoal acaba virando uma resistência também tá então a Nasdaq para mim que agora né se a gente não conseguir mostrar força aqui realmente vai ficar difícil tá então é isso galera cenário um pouquinho mais bearish para o Bitcoin infelizmente é, tá desde ontem eu tava já tava bearish né infelizmente tomei esse stop aí tô buscando aqui agora de novo Operação aí de, de short para o Bitcoin, né? eu estou de olho aqui agora, né? só consegui começar aqui os trabalhos uh, algumas horas atrás aí, infelizmente. E estou aqui acompanhando o mercado. Qualquer novidade de vocês no Telegram sobre isso, espero ter ajudado e deixado um pouco mais de clareza, tá pessoal? Infelizmente o mercado, é, é, essas baleias aí o mercado, né eles têm ferramentas muito mais avançadas que a gente. Aí. Eles sabem exatamente onde estão os top da galera, onde estão os pontos de liquidação. E vocês têm, tendo acesso às ferramentas, vocês vão, vão conseguir se posicionar melhor aí no mercado também. Essa é a minha recomendação para vocês. Então, se você gostou aí do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para apoiar. Inscreva-se no canal se você não está inscrito. E a gente se vê aí na próxima. Um abraço!